No último episódio de Minecraft Utopia. E com isso em mente, eu e meu amigo Pedro vamos tentar comprar o segredo do cofre do banco. LG, LG, Meu LG. Deus, eu achei que você nunca ia voltar a churrascaria. Meu Deus do céu, Pedro, que você nunca ia ver essa moeda. Bo boa tarde, Luiz. A gente veio aqui para comprar o cofre do banco 8922. Pedro, que, não, não tem nada ah, Que tu, Não tem tu nada. Pegou o que tinha dentro. LG, você está falando que a gente pagou 10 mil. Dinheiro. Pedro, eu tô no hardcore. Eu tô no hardcore. LG, calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu entendi. O ah. Luiz basicamente vendeu pra gente um cofre. Tá. O um cofre setou a gente no hardcore. Eu e você. Será que tem mais pessoas no hardcore? Ou será que só porque nós dois estávamos naquela sala? Mas o que eu não entendo é o porquê não tinha nada no cofre. Mano, tá óbvio pra mim, cara. Cadê todo mundo, Pedrux? Hã? Cadê o Humberto? Mano, não tem ninguém. Não tem ninguém. Os guardas Pera. daqui. O seu detetive o o de segurança não tá aqui também? Não tem ninguém aqui, LG. Cara, não, pode estar tá ali no canto, né? LG. Não tem ninguém. Não tá aqui. LG, o Luiz sumiu e levou todo mundo do banco. Não, pera, não. A gente pode tá, estar tá jogando as coisas errado. Mano, a gente tá no Hardcore LG e o Luiz é a pessoa que mais tem poderes na Pedro, cidade que eu conheço. Pedro, que isso é uma coisa que não faz sentido. O quê? Ele é o dono do banco. Ele sempre já teve mais que 10 mil. O porquê ele ia querer 10 mil da gente? Por que ele precisava de 10 mil? Ele tem 10 mil. Não faz sentido. Eu não sei o que tá mas acontecendo, eu sei que ele tinha aquele negócio e ele escondeu aquele Hardcore no, no baú. Então, não, o que ele escondeu tá. é Fato, olha, olha. mas o porquê? Eu não sei se isso é uma coisa muito mais séria, mas eu acho que a gente tinha que, sei lá, talvez procurar pessoas aqui pela cidade. É, ó, vamos fazer seguinte, vamos falar com alguém de confiança. Por exemplo. Tá, o olha Jonathan, o Jonathan. Pera, pera, olha. A gente não pode revelar que a gente está no Hardcore para todo mundo. Vamos, vamos Porque... chegar no Jonathan, vamos perguntar. Ô, oh, Jonathan, me perguntaram como estão tá seus corações? Daí ele vai, ele, ele vai falar alguma coisa da fofa. Não, o coração, o coração da sua vida. Daí ele vai responder bonitinho. A gente vê se ele tá no Hardcore ou não pelo que ele falar. Daí, se ele tiver, a gente vai dizer que tá todo mundo. Se ele não tiver, é só a gente. Daí tá tranquilo, só ninguém nunca saber disso. Tá bom. Pera, calma. Você já entregou a armadura pro povo? Ainda não. Tá, a gente trabalha para você entregar isso o quanto antes. Feliz de verdade. As armas e a gente tem que dar um jeito de sumir com essa nave. Eu, eu, eu vou conversar com o povo pra, pra ver que não, se alguém tira essa nave, a gente protege a cidade quanto eu, antes. Mano, você acha que alguém vai querer lutar ainda contra essa nave se todo mundo tiver no hardcore? Não, não, não. Eu, eu, eu, eu me arrisco, eu me arrisco, eu não tenho problema. Se precisar, eu vou. A questão é, é a gente tem que remover essa nave, colocar uma, uma cúpula. A gente tem que fazer uma cúpula em volta da cidade pra nada entrar e nada sair e proteger todo mundo. A gente tem que proteger todo mundo, Pedro. Tá bom, tá bom. Vamos tentar conversar com alguém aqui pra ver se também tá nessa situação. Se não é só nós dois mesmo, LG. Eu, eu, eu acho que aqui nos centro não vai ter ninguém, cara. Só, só lá na, na prefeitura. Cara, a cidade do nada ficou vazia, parece. Não, é, é normal, já tá de noite. O pessoal foi evacuado coando lá pra prefeitura, eu acho. Tá, LG, o Jonathan tá ali. Vamos ver alguma coisa com ele. É... Oi, Jonathan. Fala fala Jonathan? Baixo, fala baixo. Jonathan? E, e aí, cara, é... a gente queria fazer uma pergunta pra você. Como que tá o seu coração? Meu coração é da Pouque, vamos nos casar. Não, não, não, não, não é esse tipo de coração, não. É os seus corações de vida. Ah, sim, entendi. Tava pensando em outra coisa. Bom, ele tá normal. São 10 corações com risquinhos no meio, como se estivessem bravos. Era essa a sua dúvida? Na... Obrigado, Jonathan. Até depois. Vem pra cá, Pedro. Vem pra cá, vem pra cá. Pra cá, pra cá. Eu tenho um local Vamos a gente conversar, peraí. Eu, eu, eu tava planejando fazer um quarto, mas eu desisti. Vamos conversar aqui. Ah, tá, tá. Você já tinha me levado aqui. É legal. LG, todo mundo tá assim. E agora, Pedro, o que a gente faz? Mano, alguém vai, vai vir procurar você, LG. Uma hora ou outra. Todo mundo vai descobrir Sim. que a gente tá assim. O importante agora é a gente se defender o máximo possível e não se entregar caso alguém queira fazer mal entre nós mesmos. E a gente Não, eu tem acho que isso pra não lidar. vai rolar, eu acho. Bom, eu sei que a gente precisa definitivamente matar o Luiz. Sim, com certeza. Tá, mas calma, pera. Pedro, me, me, dá, me dá minha armadura. Me dá minha armadura já. Tá, eu vou fazer ela aqui pra você. Tá, LG, essa armadura é a melhor que eu consigo fazer. É a mesma do Knight. Deixa eu tirar essa aqui que eu tinha atualmente aqui. Pronto, equipei. Tá, você, se você colocar uma proteção em top nela, mano, é o suficiente pra você não levar dano por muito tempo. A sua espada tá boa, então eu nem vou te dar nada pra você se defender com armas. É, não, não. Distribui pro povo, se sobrar, você me arruma uma. Mas o povo é a prioridade. Tá, tá Pedrux, eu vou atrás de alguém pra resolver esse negócio da nave pra poder fazer uma cúpula na cidade. Então, depois a gente fala, tá bom? Beleza, eu então vou tentar procurar pistas do Luiz pra ver o que, que ele quer com tudo isso. tá Pedro, ó, se você vê que vai acontecer alguma coisa que você vai morrer ou algo do tipo você achar alguma coisa, me liga, se não atender, tá. só deixa uma mensagem falando a sua localização Beleza, LG É, como vocês viram, a gente tá em mais perigo do que nunca Nós só temos uma vida no Minecraft Utopia Estamos no modo hardcore, o modo no qual se você morrer, acaba tudo pra sempre Eu tenho que proteger todas as pessoas da cidade, eu tenho muitas coisas pra fazer ainda Então, sinceramente, eu não tô numa situação favorável no momento atual E pra piorar, aconteceu uma coisa horrível na realidade, eu não sei se é horrível, mas pode ser a solução de todo esse problema. Ou algo que vai piorar tudo. Bom, o povo veio falar comigo. LG. O, o, oi, oi. É, digamos que eu precise da sua ajuda. Mas é claro, mano. Eu sou o prefeito para isso, né? Mas e aí, o, que, o que, que você quer? Mano, ó, há muito tempo atrás eu encontrei esse item. Não especificamente esse item, mas um desses itens. O que, que essa bola de slime está. Estranha. É... Digamos que... É quase como se fosse um olho... Um olho dente. de guardião não, é o olho do guardião Ah, tá, posso usar? Não, calma, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Calma, calma, calma, calma Deixa eu te explicar mais ou menos o que tá rolando ah. LG, há um tempo atrás, o Delete me mostrou um olho verde Muito, muito, muito tempo atrás Não é aquele negócio que ele tinha falado sobre terem roubado ele na, na praça lá? Isso, isso, você lembra? Lembra, foi bem no... Nossa, fez muito tempo isso Tem mais de dois meses, <risos> acho Digamos que eu peguei Você roubou o Delete naquela época? Não, não, não, não, calma, calma Deixa eu explicar o que acontece Eu hum. percebi que, além desse olho verde, existiam vários outros Inclusive esse que eu te dei agora tá, E mano, entendi. eu consegui juntar exatamente Cinco desses olhos Tá. E qual que é a utilidade desses cinco olhos Que você tem? Então, a questão é o seguinte Mano, se você arremessar ele Basicamente ele vai te guiar até uma coordenada Específica. Nessa coordenada Tinha uma espécie de dungeon E nessa dungeon tinha um portal com vários Espaços diferentes e todos eles Com espaço para um olho Diferente. Tá, então ele Vamos dizer que tem um cadeado E isso aqui é uma das chaves que usou no cadeado? Exatamente, LG. A questão é que roubaram esses meus cinco olhos que eu tinha. E, curiosamente, hum. colocaram no portal. Alguém roubou. E alguém colocou lá. Pera, então você tinha cinco chaves, que são olhos, roubaram essas cinco chaves e colocaram nos cadeados, basicamente. Isso. Exatamente. Exatamente. Essa daí que você tá segurando, quem tinha era o Tugin. Eu peguei dele e usei pra poder ver até onde tava me levando. E o mais estranho é que chegando lá, digamos que eu não tava sozinho. Tinha um cara lá. Ah, pera, então essa aqui era a última que você tinha é a última, inclusive essa é a sexta. Vem pra cá, vem comigo, ó, ah, vem, entendi. vem aqui, vem aqui, tá. E, Peraí, e quem, quem tava lá? Então, aí é que tá. A pessoa não tinha, não dizia o nome não falava. Só comentou que grandes coisas estão pra acontecer em utopia e o caos. É, é, é, utopia está fadada ao caos. Coisas desse gênero e não. digamos que a única forma é, ah. da gente conseguir resolver esses problemas seria ligando o portal dele. Cara, Então esses olhos que são chaves abrem um portal sim. Exatamente. Olha, LG, o único problema na realidade é que o portal tá pro lado de lá. E meio que agora tem uma muralha no meio do caminho. É, não, isso é um problema, mas a gente tem como passar por cima da muralha. Tem avião, tem pessoa que voa. E também até existe um mundo que a gente cava por baixo. Mas tem que tampar depois pra ninguém saber, né? Verdade. ó, oh, vamos fazer o seguinte: hum. é, Você tem como ir comigo lá pra mim te mostrar? Que papo estranho, cara, mas tá. Não, tá. LG, LG, LG, pensa comigo, ó. Ó, eu tô falando isso pra você e só pra você. Você é a única pessoa que também quer salvar a utopia, correto? Sim, né? Nessa parte eu entendo, mas é que eu tô, eu tô meio caducado com essa outra pessoa que tá lá que você falou. Então, mas aí é que tá. Eu preciso de alguém para confirmar se eu devo ou não fazer isso. Ou, sei lá, alguém para me ajudar a fazer isso. Tá, vamos lá então, vamos lá então. E como é que eu consigo esses olhos para ajudar? Então, vamos lá. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Vem cá, usa o olho. Tá, peraí. Vai. Ó, oh, tá vendo? Tá, é caminho da base do Delete, né? Então, não na verdade, é bem pra lá, mano. Mas vem comigo que eu, que eu sei o caminho. Tá bom, beleza. Vamos lá, vamos lá. tempo vai demorar muito, cara? Não, a gente chegou. Vem cá, vem cá, entra aqui, me segue. Ah, mano, que lugar bizonho. Mano, é bizarro, velho, é bizarro. Inclusive, tava cheio de desafios aqui, uma espécie de enigma. Eu consegui resolver todos que me trouxeram até esse lugar aqui. Meu LG. Deus do céu. Por que tem blocos de Tá. Tá entendendo o que eu tô falando agora? Todos são diferentes. Todos são diferentes, mano. E todos eles eram meus. A pessoa que colocou eles aqui roubou de mim. Meu Deus, aquilo ali é oh, void. Toma cuidado, toma cuidado. É void, mano. Tá, e como é que consegue mais desses? Aí é que tá. Ó, esse verde aqui, quem encontrou foi o Delete. Inclusive ele achou em algum baú de dungeon. Esse vermelho aqui, se eu não me engano, também foi o Biel. Eu não lembro, porque eu não lembro se eu encontrei o vermelho ou o amarelo. Um dos dois eu encontrei em dungeon também. E o Biel também em dungeon. Ou seja, esses três aqui, estavam só espalhados pelo nosso mundo. Esse vermelho aqui do lado, laranja, eu consegui graças ao guardião do Nether. Eu derrotei ele e além de conseguir a armadura, eu consegui esse olho. E tá. esse outro aqui, quem me deu foi o House. Ele comentou que quem dropou foi aquele monstro do mundo invertido. Sério? Aham. Uh -huh. E exatamente esse aqui que eu tô na mão, quem conseguiu foi o Tugin. E como ele conseguiu? Ele jogou um míssel em cima de um templo de Guardian. Cara, tá. Então, grandes ações podem gerar esse, esse, esses olhos. Eu não faço a menor ideia. Ou pode simplesmente ser aleatório, LG. Ó, Cara... mas aquele então, eu, é o seguinte, esse eu... verde Existia mais de um dele Sério? Tinha repetido Ah, não, Ou seja, talvez todos eles não sejam únicos Existam mais por aí, só que são extremamente Raros Tá, isso faz sentido, mas... E aí, o que acontece Depois que a gente ligar esse portal? Boa pergunta, ó, o cara tava aqui Eu cheguei, ele tava aqui, quando eu tentei Sim. Atacar ele, ele se teleportou pra lá Foi tipo instantâneo então, então ele era alguém poderoso Poderoso. E se dizia amigo, então assim, mano, apesar de parecer Muito estranho, LG, a gente tem que concordar Acordar que todas as vezes que a gente resolve um problema em utopia surge outro, é isso realmente é um fato. Bom, pera, deixa eu dar um passinho para trás, por favor. Coloca o olho que você tem na sua mão. Pronto, só pra eu, eu entender o que tá acontecendo Ter uma falta de recordação E não, não pegar algum repetido caso ocorra, né? Então você acha que é uma boa ideia? juntar todos Ah, pô, na situação atual da vida A gente tem que arriscar qualquer oportunidade Nem que seja mínima pra salvar a utopia Eu vou comprar o segredo do cofre do banco E eu tenho certeza que lá pode ter alguma coisa que pode ajudar a gente Quem sabe o um olho, quem sabe a solução Ou quem sabe seja só o começo de tudo Quem sabe esse portal seja a solução Ou a destruição Eu sei que nessa situação que a gente tá, pô A gente só tem que tentar Se a gente parar de tentar A gente nunca vai vencer E nunca vai salvar a utopia Ok, então é isso, LG. vamos abrir o portal. Pode contar comigo. É, então, essa conversa que eu tive com a Pu antes de todo esse problema acontecer foi bem interessante, né? Aparentemente, eu tenho que conseguir aqueles tais olhos que o Biel e o Edest tiveram deles roubados no começo de tudo. É, eu não sei como eu vou conseguir alguma coisa disso ou como eu posso ajudar nisso. Eu não sei nem se eu vou me intrometer nisso na né, realidade, mas se desgraça não fosse o suficiente. O Carlinho veio falar uma coisa que é engraçada, mas é triste. Eu... E também foi um pouquinho antes. Ô, LG, velho. Ô, Carlinho, tudo bom? Tudo bom, velho. Ô, você viu o que aconteceu na minha casa, LG? Não, o que aconteceu com a sua casa? Mano, a muralha tá passando dentro da minha casa, cara. A, a muralha tá passando dentro da sua casa? Sim, eu achei que ia ser em volta, assim, tá ligado? Sem cortar a casa, Meu mas tudo. Meu Deus do céu. E... Car, Carlinho, desculpa. Não, não, não fui eu, foi, foi o Jonathan e o Dril que fizeram. Desculpa mesmo. Ah, é os construtores lá, né? Sim, é que a muralha, Carlinho, ela é pra proteger toda a cidade que tá correndo perigo, mano. Então, eu considero que foi pra um bem maior, mas, mesmo assim, desculpa. Desculpa, de verdade, não era a intenção, não. Ah, velho, eu até entendo, tá ligado? Mas depois de tudo isso acabar, como, como que fica? Eu vou ficar com a casa toda destruída, tá ligado? Então, é, quando tudo isso quer acabar, eu, eu pago no meu próprio bolso a reforma da sua casa, Carlinhos. Mas vamos fazer assim, todo mundo que tá morando na cidade, enquanto tá rolando esse, esse incidente triste aqui, eu tô cobrando um dinheirinho pra pessoa morar na cidade, pra, pra usar o dinheiro pra pagar as, as obras, como a, a muro e tudo mais, né? Você pode morar na cidade de graça, o que tu acha? Ah, eu acho uma boa ideia, né? Porque daí assim, você não precisa reformar depois. Pois é, né? Fica bem melhor. Ô oh, por sinal, se você quiser, mano, eu vi que você tá na barraca aqui. Você pode pegar uma, um terreninho que tá livre, pode fazer uma casinha para você. Se você tiver animal é, de estimação, alguma coisa, mais alguma pessoa que você queira trazer, sei lá, um pai, uma mãe, pode trazer, tá bom? Ah, beleza, então, velho. Qualquer coisa eu vou ver se eu faço assim, ali. Sim, ô oh, oh, Carlinhos, por sinal, você tem alguma magia não sei, que dê resistência ou que ajude a gente a identificar os aliens? Mano, pior que eu ainda não tenho, cara. eu queria fazer uma magia muito boladona hoje pra poder talvez, sei lá, enfrentar esses aliens. Você consegue alguma magia que tu pegue essa nave e mande ela pra longe daqui? Cara, eu acho que tá meio fora da minha ossada aqui, né? Eu, eu não sei se eu sou tão poderoso assim, cara. Mas a magia que eu vou fazer hoje, pode ser que eu consiga. Se você conseguisse fazer essa nave sumir daqui, ia ser o mundo ideal, carinho. Cara, eu vou tentar fazer isso, LG, pelo bem da cidade. Exatamente, cara. Você, você entrou no Espírito, mano, pelo bem da cidade. É isso aí, mano. Pode contar comigo, cara. I igualmente, então precisar, me avisa. Se você for remover a nave, me, me chama pra ver. Daí eu tiro umas fotos e mostro pra todo mundo da cidade. Daí o pessoal vai ficar feliz com você. Beleza, então, vai. Obrigadão, LG. Eu que agradeço, mano. Tchau, tchau. Desculpa pela casa. Ah, tranquilo, tranquilo. Agora, voltando pra realidade que eu já mostrei pra vocês que eu tinha que falar, mano, a gente precisa começar a ver como tá o povo da cidade e descobrir sobre a destruição dessa nave urgente. LG, não ah. entra, não entra, não entra. O que tá rolando? Como assim não entra? Tava saindo. O que, que tá rolando? Como assim? O que? Mano, por que, que eu tô jogando no Hardcore? Ah, tá bom. Então não é só, tá. Digamos que não é só você. Eu, o Jonathan, o Pedrux e pelo que não eu entender, todo mundo está no Hardcore, pô. por que exatamente isso aconteceu? É. Lembra que eu falei que eu ia comprar o segredo do cofre do banco com uma tentativa desesperada de salvar tudo? Sim, sim. Então eu abri o cofre com o Pedrux e tinha nada. Além do Hardcore para todo mundo. Não, não, você tá me dizendo que dentro do cofre é, tá, é, tipo... Sim, é. Você pode ver que eu não consigo nem, nem expressar essa tomada. Bravo, feliz ou triste? Porque a ficha não caiu. Você consegue entender que, literalmente, você é forte. Eu sou forte. Mas e eles? E se alguma coisa aparece? O que acontece? Acabou eu, eu, eu não sei o que eu não sei o que fazer pô. LG, tu tá entendendo que a gente tá no hardcore e tem uma nave em cima de utopia doido. E se aparece duas naves de utopia? Você como só pode piorar? Não existe mundo que melhora. Eu, eu, eu tava pensando no seguinte, pô. você me falou sobre aquele negócio do portal, né? Sim, aham. Uh -huh. Será que existe um mundo que entrando lá a gente, sei lá, mata um bicho gigante, consegue um poder, consegue alguma coisa que resolve tudo? Porque eu não consigo, eu não tenho outro cofre para comprar para tentar resolver. Eu, eu não eu Mano, consigo ver a solução. Um cara o cara disse que dentro Do portal é o segredo É a salvação de utopia, mano, então assim que Eu cara? acho que só sobrou isso, cara o, o cara que tava escondido lá com você? É, o cara que roubou os olhos, ele falou que era a salvação Ou era, era o segredo Eu não sei, era pra acabar com os problemas de utopia Foi isso que ele falou Olha, de verdade, eu, LG. eu não sei se eu confio LG. nisso Mas a gente não tem outra solução, a gente tá de motada Você sabe que eu tô seguro, eu tenho a Atena A Atena tanca todo o dano Inclusive se tu quiser Sim. me matar, não tem como, Atena tanca Mas e o resto do um real pessoal, mano? Você consegue arrumar mais mais Atenas pra para todo mundo, mas para mim ou nem que seja só para o povo, só para os cidadãos. Não dá, dá, dá sim, só levaria muito tempo, velho. Mas dá, dá. Eu acho que eu consigo muito tempo quanto? Cara, eu acho que o ideal primeiro é eu lidar com a nave, LG. Eu tenho um plano. É meio arriscado, mas é o único plano que eu tenho. O The Last tá tentando resolver um problema pra mim, mas eu acho que não, não tem mais tempo, mano. Eu vou pegar a TNT que tinha dentro da nave e vou usar contra ela mesma. Tá, isso é uma ideia perfeita. Faz o seguinte, Topo. Explode essa nave pra ontem. No mesmo momento que você tampar ela, eu já vou falar com o Jonas e com o Drill, e eu vou selar a cidade por completo. Aí sim tá. vai virar um ninguém entra e ninguém sai. A gente precisa tá. trabalhar. Eu vou fazer beacons. Eu vou fazer beacons também de regeneração. A gente vai tentar deixar todo mundo protegido e depois você corre para pegar mais Atena, tá bom? Ah, tá. Perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, você conversou com o Pedro ou com o resto do pessoal sobre os olhos? Não, não falei com ninguém. Era para falar? Então, eu acho que sim. Eu acho que quanto mais pessoas tiver juntando os olhos, mais rápido a gente consegue. Eu já avisei o Delete, mano, mas ainda tem o House, o Night, o Tuguinho, o Mendraque, o Pedro, todo mundo. A gente precisa sim. avisar todo mundo. É, Miguel, eu, o Carlinho, eu, todo eu tô mundo. pensando nisso, mas eu tô perdido. Eu não sei como achar um olho, ainda não, não consegui entender sobre, não, não sei o que fazer. Ah, não, eu acho que ó, a lógica é simples, ó LG. Os olhos que faltam são da bruxa, o cristal do Andy, o olho negro o de gelo, o do Wither e o mágico. Talvez tenha alguma referência, já que o Nether era o guardião do Nether que tinha ele. Tá, você me deu uma ideia, mas não muito concreta. De qualquer forma, Apu, eu preciso de uma coisa. Okay. Sempre que você for se arriscar indo pra algum lugar que seja realmente perigoso, me avisa. Eu sei que você é imortal e tudo mais, só que me avisa. Você, ah. você é a pessoa que sabe tudo sobre aquele portal, que é a única solução que a gente tem até o momento. Então, eu não posso perder você, tá bom? Ah, tá bem, pode deixar. Eu vou tentar encontrar o Pedrux, viu? Tá bom. Ah, o Pedrux... Ah, não, deixa que até Falar que eu ia usar dano de armadura, mas acho que você não precisa de armadura, né? Tchau! <risos> tá tranquilo, valeu, LG. Tá bom, o, o Apu é meio louco, né? Mas tá. Bom, eu preciso arrumar alguma maneira urgente da gente conseguir aquele tal olho que ele tanto fala. Porque só com aqueles olhos que ele tá falando, a gente vai poder abrir o portal, como vocês viram antes. E com esse portal, a gente vai poder finalmente tentar mais alguma solução para a utopia. Porque a última coisa não deu muito certo. para o quê? O quê que eu li? Do Duque, é você?! Duque... O... O que você tá fazendo aqui, Duque? É você mesmo? O que aconteceu, Duque? Então eu consegui mesmo vir até aqui e pensar que eu quase morri. Pois é, Duque, você tá aqui. Mas o que aconteceu? Desde que eu fui para aquele mundo invertido, salvar a pouco você sumiu, nunca mais apareceu. Você tá bem? O que aconteceu, Duque? Fico muito feliz que você salvou a pouco. Sinto muito por sumir. Pois é, eu, eu, eu entendo o seu lado, mas sei lá. Desde que aquilo aconteceu, tudo só piorou. Eu não entendo. Você armou alguma coisa pra mim? O, o, o que aconteceu, cara? O, o que, que tá rolando, Duque? Eu preciso de ajuda. Eu preciso revelar pra você toda a verdade sobre o caos. Pera, o, o quê? Como assim o caos? O, o, Duque, o que tá rolando, Duque? Duque, você consegue ver o um dia no futuro, mano. Me ajuda. O que tá acontecendo? Acho que no momento atual você já notou que o Luiz é o problema. O gerente do banco? Eu, eu tenho as minhas suspeitas, né? Porque depois que eu comprei o cofre dele, todo mundo entrou no hardcore. Eu acredito que até você tá no hardcore. Mas por quê? Como? E onde ele tá? Amanhã nos falaremos mais. Por agora você precisa correr, pois o Topia irá sofrer um ataque pelos ares. Como assim, Duque? Como assim? Não, pera, tá, tá. Eu vou, eu vou. Tá, vamos, vamos salvar o Utopia.